Bom dia amado ser de luz gratidão por estar se abrindo para receber as energias deste ciclo de 21 dias de meditações. Hoje é o nosso 15o dia, conectando com o mestre Sananda, eu sou a Márcia Uni do canal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 e vá relaxando cada músculo do seu corpo e se deixe levar pela minha voz perceba que Mestre Sananda está te abençoando emanando energias de puro amor incondicional você se sente preenchido pelo sentimento de amor paz e alegria você sente o fluxo energético do universo percorrendo por todo o seu ser integralmente sente o amor a sabedoria e o poder divino atuando em você você começa a sentir uma imensa necessidade de compartilhar todas essas vibrações por tudo e todos um sentimento de gratidão imensa inunda todo o seu ser e sente como se pudesse tocar o amor e a felicidade agora Preenchido desses sentimentos, vivencie si e espalhe essas vibrações em cada instante de seu dia. Tenha um dia pleno de amor, luz, paz e felicidade. Namastê